Eu sou a Daniele, trabalho na Lotérica 500 milhas, já há um ano e sete meses. Trabalho tanto no caixa como de gerente também. O primeiro contato que eu tive com o sistema foi o que a gente tinha antes, o antigo. Confesso para vocês que foi difícil também para mim saber como que é que lançava, como que é que fazia. Não tinha aquele controle todo. Se chegasse uma pessoa e falasse, eu quero ver qual que é o seu lucro, qual que você gastou, a gente não teria como mostrar isso. E eu acho que o que mais pesava pra gente era aquela insegurança se o caixa deu errado mesmo, porque a gente errou na hora de atender o cliente, de dar o troco, ou se era alguma coisa que a gente tinha lançado errado. E todo dia ficava aqui demorando para saber onde estava o erro e nunca achava esse erro e a gente saía daqui muito tarde. Então, isso foi cada dia passando, foi cansando, foi cansando, e um fala uma coisa, o outro fala outra, que cansa mesmo. Normalmente, todos os dias era sete, sete e meia. Olha, a gente já chegou a sair daqui oito e pouco da noite, e não tem como saber se onde estava o erro. Então, foi daí que partiu a, a ideia de, de ver outro sistema. A primeira impressão é que você fala, não, não vai dar certo. Conforme o tempo vai passando, você fala, meu Deus, é muito fácil, por que, que não pediu isso antes? É uma mão na roda, é um sistema que é, é, você não pode ir pela primeira vez, se você desistir a primeira vez, você está perdendo uma grande oportunidade de, de ter tudo nas suas mãos facinho e você achar que é difícil. Hoje a gente consegue adiantar o processo de fechamento de caixa. A gente fez aqui que o sistema ajudou muito também, a gente repartiu. É o, as, o, o dia a dia nosso, o que tem para se fazer um só é responsável pela compra de resgate de Telecena o outro é responsável, cada um é responsável por uma coisa então o que, que faz? eu sei que quem vai ter que limpar a lotérica tem que fechar primeiro então essa pessoa já tira o relatório dela, já vai, lança o caixa dela já manda o dinheiro para o fundo, já lança a sangria e conforme a deu o horário da lotérica, cada um vai fechando o seu caixa olha Enrolar para fechar o caixa é dois minutos, assim, enrolando. Mas é menos de dois minutos consegue fechar o caixa sem sombra de dúvidas. 6h20, no máximo, no máximo, quando às vezes dá algum problema no caixa. A gente quer ver o que aconteceu, se é algum estorno que tem que ser feito no mesmo dia, 6h40. Mas dia normal, tranquilo, 6h20, estamos embora, fechando a lotérica. Em 20 minutos, todos os caixas fechados, batidos. Lotérica limpa e partiu casa. <risos> muito segura, muito segura. Eu até, a gente, eu e a Bruna brinca, que às vezes eu vou na sala dela, ela tá lançando na retaguarda, ela, ó, ó, tá vendo? Tipo, deu certo, bateu certinho, não tem erro, não tem como dar errado. O trabalho que você tem pra juntar o seu dia a dia de uma lotérica, seu dia a dia inteiro, que às vezes você que não tem um sistema é difícil, é difícil mesmo, que é muita informação. Com esse sistema você consegue fazer isso em questão de segundos. Você vai pegar o que você tem dentro da sua lotérica, vai jogar no sistema e todo dia você vai ter acesso a isso. Aquele trabalho todo, aquela dor de cabeça toda para você saber se vendeu, se não vendeu, se você lançou, se você não lançou, tá tudo ali na sua frente para você ter acesso, tanto dentro da lotérica até como fora, porque o ágio está no celular. Então, qualquer hora que você quiser ter acesso a tudo, você tem. Então aquele trabalho que você tinha lá da caneta, de anotar tudo que saiu, quem vendeu, quem não vendeu, para fazer pagamento, gente, vocês não tem noção, para fazer um pagamento com é, o que a pessoa teve de, de vale, o que a pessoa teve de comissão, é tudo ali na mão, é rápido demais. E você tinha que calcular todos os dias do mês inteiro, ele te dá o totalzinho bonitinho, prontinho. O próprio nome diz, ágil, é muito ágil, é muito fácil. É muito ágil, é muita informação no sistema só, que você tem acesso a tudo. O ágil, no final, você ama.